Sejam muito bem-vindos à nossa novela mexicana Laços de Bitcoin. Que passa no Morales com o nosso Bitcoin? Não passa nada, guapa. Já não aguento mais. É isso mesmo, galera. Não acontece nada com o Bitcoin. Fala que ele vai decolar, a maioria fala que ele vai derreter e ele continua. Navegando cada vez com uma variação menor ainda. E é disso que nós vamos falar hoje. No vídeo dessa semana, eu vou tentar mostrar para vocês qual estratégia eu estou adotando aí. antes de você saber o fim dessa novela não se esqueça do like do professor aí hein, galera veja só no último vídeo aí ó o que eu falei para vocês que ia testar o nosso suporte que é brabo demais e o que que aconteceu bateu onde exatamente em cima do suporte hein, galera pô só isso aí já merece seu like deixa de ser pão duro, deixa o like aí, e se você não se inscreveu, se inscreva no canal também do André Falti, aí nós já estamos com mais de 30 mil inscritos, e não se esqueça de chamar sua vizinha também para comprar Bitcoin, que está barato demais, tá bem galera? Bom, eu começo sempre a análise falando para vocês do volume do Bitcoin, que eu acho que toda análise boa tem que começar pelo volume, como muito ensinou para gente, o modal, tá bem? E aqui, pessoal, o, até o volume está meio estável, subiu 2,6%. Ele veja que ele continua numa sequência de queda junto com o preço, isso é bom, né? porque enquanto o preço está caindo e o volume está caindo, significa que também as pessoas estão perdendo interesse em vender em zonas muito baixas. E hoje nós batemos aí em 19 bilhões de dólares. Bom, os suportes e resistências não mudou muita coisa não, tá galera? Então, do que eu passei para vocês no vídeo da semana passada, está aqui nosso bichão, certo? Eu uso a teoria de Gauss para fazer esses suportes e não observamos muita diferença aí. Ele continua sendo o suporte mais forte que nós temos. Se perder ele, o que, que vai acontecer? Nós vamos para a zona... A red zone aqui, a zona vermelha, certo pessoal? Onde eu vejo aqui o primeiro suporte logo abaixo desses 8.100 dólares na região de 15 mil dólares. Então, pode dar uma agulhada. Se você não assistiu o vídeo do André, ele mostrou que nessa região aí tem uma zona aí de liquidação grande. Então, fica Fiquem atentos e assistam o vídeo do André, que está muito bom também, tá bom? Eu estou usando uma nova técnica aqui, pessoal, porque como está esse lenga-lenga, eu estou usando uma nova técnica matemática aqui para trades rápidos. Vocês sabem que aqui, quando vocês vêm assistir o vídeo do professor Edgar, você não vai ver aquelas médias móveis, aquilo que você vê em todos os canais aqui, você vai ver... Coisa de matemáticos mesmo, tentando fazer trades, tá bem, pessoal? E aqui, no caso, eu estou usando a teoria de Chitter and jones É uma nova forma de suavização. Então, veja que o suporte, normalmente, eu faço usando a teoria de Gauss. E aqui eu estou usando essa teoria mais recente, que ele usa as derivadas para encontrar esses pontos de inflexão da curva. Então, me traz mais detalhes dessas curvas. Então isso me ajuda a encontrar zonas que eu não chamo de suporte e resistência, são zonas de trades rápidos, que eu coloquei para vocês, são boas para operar no 4 horas, tá bem? Então nesse exato momento a gente está batendo nessa zona aqui de 19.600 dólares, o que eu vou fazer é realizar uma parte agora, certo? E depois vou esperar para ver se vai chegar até 20k, eu acho um pouco difícil, tá? Nós vamos ficar flutuando nessa região, creio eu, essa semana, tá? Eu posso errar, claro. Todo mundo tem direito a errar. Mas o que eu estou observando pelos cálculos que eu fiz é que vai ficar nessa zona um pouco mais de lenga-lenga. Não vai ser tomada essa decisão. Todo mundo percebeu que o Bitcoin está muito pressionado. Está mesmo? Isso é verdade. Ele está com a variação muito pequena. Isso e que ele não costuma ficar muito tempo com tão pouca variação, né? Com tão pouca volatilidade. Então a tendência é que a pressão tá grande para a volatilidade explodir para um dos lados. A maioria dos traders aí estão falando que vai estourar para baixo. Vamos ver, né, pessoal? As cenas dos próximos capítulos dessa novela. Eu como é uma novela mexicana, eu vou falar só dessa semana e para mim essa semana nós vamos ficar aí muito presos ainda, tá bom? Por que que eu tô achando isso? Porque quando eu olho a força compradora eu estou vendo a força compradora muito estável. Então veja aqui, ó. nós temos aqui da semana passada, estava em, o número de transações em 256K e agora está em 257K, quer dizer, uma variação mínima, não tem variação nenhuma no número de transações ocorrendo na rede. A mesma coisa a gente observa no número de endereços ativos, que teve uma leve queda de 0,5%. Já falei para vocês que quedas aí são... Para romper mesmo tem que ser maior que 3%. Não estou observando essa queda. Então, 886 aí, ó, mil endereços ativos. Agora está em 882 mil endereços ativos. Então, quer dizer, caiu 4 mil endereços ativos, é bem pouco, tá bem? Continuando então com a força compradora, nós temos as sardinhas que eu observo elas aqui pelo número de endereços novos. Então, os endereços novos aqui também tivemos pouca flutuação. Veja que no dia 10 da semana passada nós estávamos ali em 403 mil endereços novos, carteiras novas sendo abertas e agora nós estamos com 407 mil, 4 mil carteiras a mais, uma situação muito pequena, demonstrando certa estabilidade, tá? Quem estava vindo muito bem eram os mineradores, né? o hash rate, que mede a velocidade da rede, a mineração da rede, como que os mineradores estão trabalhando para buscar os seus bitcoins. Então a gente saiu daquela zona que estava entre 180 e 220 hexahashes, que a gente ficou quase o ano inteiro, desde o começo do ano, nessa zona. E agora estamos nos aproximando do no final do ano, a gente já chegou na região de 260 hexahashes por segundo com um, picos aí de 282 hexahashes por segundo. Hein? Só que na semana passada estava em 262 e agora está em 263 hexahashes por segundo, na média de sete dias. Então percebam como está estável a força compradora. Quem chegou a assustar um pouco foi a força vendedora. A força vendedora vinha subindo, subindo, subindo subiu aí até o nosso domingo, né? no dia 16. Chegou em 66,18% e agora ela deu uma queda para 66,08%, caiu 0,1% só de ontem para hoje, por causa do preço. Né? Chega em 19.200 dólares, 19.100 dólares, 19, dólares, começa a ficar desinteressante para quem está querendo negociar bitcoins. Bom, e o relatório da Glassnode? O relatório da Glassnode está ambíguo demais. Já vou falar para vocês, para vocês não perderem tempo em ler ele, tá certo, pessoal? Ele está falando uma coisa bastante simples, né? Que uma mola que está aí comprimida, uma mola que está pressionada, mostrando que o Bitcoin está numa região e não é comum ele ficar com o um preço tão parado durante tanto tempo assim. E aí ele discute aqui. O, o macro está muito claro: essa mola vai acabar explodindo, então nós vamos ter volatilidade no horizonte aí por causa do open interest. O André falou sobre isso, né? Que ele bateu uma nova alta histórica, então eles falam sobre isso daqui, só que eles não falou sobre as liquidações que estão na all time low, tá? Na baixa histórica. E também pode ser que a gente não veja ainda essas liquidações ocorrendo agora por causa disso daqui. será mais gente entrar, mais gente tá para poder acontecer uma pancada forte no mercado. Bom, eu não vou falar sobre o relatório, por quê? Porque dentro do relatório, parte do relatório eles falam de dados que falam que vai subir e tal, tal, tal, e outros dados falam que vai desabar. Então, quer dizer, para mim não está fazendo muito sentido esse relatório, vou poupar a vida de vocês. Para finalizar, só quero deixar aqui o balanço nas exchanges dos bitcoins. Então, a gente está com o menor valor do ano, tá certo? está com 2,03 milhões de bitcoins, está com menos bitcoins do que quando teve a grande queda lá em junho, que tinha 2,07 milhões de bitcoins. Nós estamos há dois anos aí, desde novembro de 2020, todo mundo que comprou Bitcoin de novembro de 2020 para cá, está com preço abaixo do preço atual, está em loss, tá certo pessoal? Então nós estamos num momento muito delicado do mercado. Então, o que a gente pode concluir na análise on-chain dessa semana? E o drama da novela mexicana vai continuar mais uma semana. Essa é a minha expectativa, tá certo, pessoal? Não acredito que essa semana vá tomar essa decisão, que o mercado vá tomar essa decisão. Ainda vai se arrastar por mais um pouco de tempo vai exigir muita paciência nossa, por isso que eu coloquei os trades rápidos lá para vocês, para vocês também pensarem nessa possibilidade e não querer ser muito guloso com o mercado nesse exato momento, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades de vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana aí e nos vemos em breve.